Natal. O que, que a Bíblia, a palavra do nosso Criador diz a respeito dessa data ou da sua comemoração? Bom, peço a você que veja esse vídeo até o final, porque é de extrema importância que você veja até o final porque eu quero falar aqui de alguns pontos que eu observo nessa data, o 25 de dezembro, onde boa parte do mundo aí comemora o Natal ou o nascimento de Cristo. Né? Vamos resumir assim, o, o dia do, do aniversário, né? vamos dizer assim, do nosso Salvador. Eu quero abordar com vocês aqui algumas questões que... Particularmente eu quero confessar para você que são dúvidas que eu tenho a respeito dessa data Desde antes de eu conhecer a Bíblia, desde antes de eu conhecer a verdade De eu conhecer as escrituras sagradas, a palavra de Deus São, são, são pontos que eu já, eu já me sentia incomodado, mesmo antes de conhecer a verdade E hoje a Bíblia vai nos dizer em João 16, o próprio Jesus diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele nos levaria a toda a verdade. Né? Em, João, em João 16, Jesus diz isso. Então, o Espírito Santo já foi derramado há dois mil anos atrás, sobre toda a carne, é, cumprindo a promessa que Joel fez, se cumpriu ali no dia de Pentecostes onde o Espírito Santo foi derramado a sua plenitude sobre toda a carne. Hoje... Deus não faz mais como no Antigo Testamento que escolhia uma pessoa e derramava, derramava ali uma porção do teu Espírito Santo. Hoje Deus não derramou uma porção, mas Ele derramou todo o teu Espírito Santo sobre toda a carne, cumprindo assim a profecia do nosso Deus. E da derramada do Espírito Santo, como Jesus disse, Ele prometeu isso e quando derramaria o Espírito Santo... Ele, o Espírito Santo, o Consolador, esse que é outro igual a Ele, que é o próprio Deus, que é o próprio Salvador, que faz parte da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, Ele nos levaria a toda verdade. Pois bem, se Ele nos leva a toda verdade, então se você é cristão, se diz ser cristão, você confessa com a tua boca que Deus, o Criador, ressuscitou o teu Filho dos mortos, né para nos, nos salvar, se você crê nessa profecia, se você é cristão, crê no arrebatamento, crê na vinda de Jesus Cristo, crê em toda a palavra de Deus, crê no evangelho da salvação, das boas novas, se você medita na palavra de Deus de dia e de noite, então você é elevado a toda a verdade. E Jesus promete isso, Deus fala no livro é, de, de, de, de Daniel... Paulo vai dizer isso também, as escrituras têm várias menções a respeito disso, e também nos salmos, onde a palavra de Deus nos garante que o escolhido de Deus, o povo de Deus, aquele que é de Deus, o separado do Senhor, justos do Senhor, não serão confundidos. Eles são levados sim a toda verdade, chegando à plenitude da vontade de Deus, a verdade te alcança e os teus olhos se abrem, como fez com Paulo, as escamas caem dos nossos olhos. E como eu te disse, mesmo antes de conhecer a verdade, mesmo antes de, de entender o plano de salvação que Jesus me resgatou das trevas para a luz, já tinha alguns pontos nesta data onde nós comemoramos supostamente o nascimento de Cristo, que nós sabemos que não é essa data. Todo bom estudioso e da palavra de Deus honesto sabe que não é essa data, realmente não é. Tem vários indícios na Bíblia dizendo que não é essa data. Mas aí algumas pessoas dizem assim, ah, mas é uma data que nós escolhemos para comemorar o nascimento do Mestre. Primeiro que é, não há mandamento dentro da Bíblia para se comemorar o nascimento do Salvador. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, como eu já fiz várias vezes, várias, várias vezes, você não encontra mandamento para se comemorar o nascimento do Salvador. Aí você diz assim, ah, mas é um dia que nós escolhemos para honrá-lo, meu querido. Se você lê a Bíblia, a Bíblia nos diz que nós temos que honrá-lo todos os dias. Nós somos fiéis testemunhas deles, embaixadores de Cristo, todos os dias. Não há um dia separado, não há um dia santo onde você diz, esse dia eu me separo para Deus. Não há um sabate. Não há um sábado que você separa esse dia Eu me consagro para Cristo Não há um dia separado para você fazer isso Jesus hoje nos ensina que nós somos templo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo Então você honra o teu Salvador Você honra o teu Criador Todos os dias da sua vida Não há um dia santo Não há uma data santa Não há uma hora santa É todos os dias você vive, não mais na carne Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Ou seja, você vive agora para adorá-lo 24 horas Até mesmo dormindo Eu não vou entrar na profundidade disso agora Porque isso não é o intuito do vídeo Mas você vive para a honra e glória daquele que te salvou Que te resgatou e que Deus o Pai lhe deu um nome sobre todos os um nome, Entendeu? Todos os dias da tua vida mas voltando ao assunto do Natal, é, se você é cristão, diz que é cristão, que é salvo, que vai ser arrebatado um dia pelo teu salvador, o filho unigênito do nosso Criador, do nosso Deus, é, com certeza você já se sentiu incomodado com algumas pontos que são é, algumas coisas que são feitas nessa data no final do ano no, no dia do 25 de dezembro que eu quero também trazer aqui no canal um dia um, um, um vídeo mostrando para você o que, que quer dizer esse 25 de dezembro é algo totalmente diferente do que você pensa é algo totalmente diferente do do cristianismo entendeu é algo diabólico realmente desculpa dizer isso você escandalizado eu dizer isso mas é diabólico você está é, adorando um ser que não é o teu salvador. Isso está na Bíblia, isso está mencionado no livro de Ezequiel. Então a data em si já é algo paganizado, já é algo que não convém o cristão fazer. Se diz ser uma festa cristã, mas não é. Da mesma forma que a Páscoa que o mundo faz hoje, não é uma Páscoa, Páscoa cristã. Cada religião, cada povo, na sua cultura, tem suas Páscoas, mas o cristão, a Páscoa do cristão é Cristo. Agora, a respeito do Natal, a data em si já está errada. Se fosse para comemorar, se tivesse algum mandamento nas Escrituras que mandasse você comemorar a data do teu Salvador, a data do nascimento do teu Salvador, não seria essa. E mesmo assim não há mandamento. O mandamento que nós temos como Igreja de Cristo é anunciar a sua morte e não o seu nascimento. Isaías anunciou o nascimento do Salvador, em Isaías 53, se não me engano, ele anunciou o nascimento. Mas o um mandamento para a igreja hoje, para o escolhido, não é anunciar o seu nascimento, mas anunciar a tua morte até que venha. Isto saiu dos próprios lábios de Cristo. Anunciai a minha morte até que eu regresse, até que eu volte. É a morte que você tem que anunciar, porque é a morte de Cristo que é a tua salvação. É, e outras coisas mais que, que antes de, de, de, de entender a palavra de Deus, já não me fazia sentido na minha mente. Primeira é data, segundo é o, é o tal do bom velhinho, entre aspas, que é o Papai Noel, que é também, se você for estudar, eu quero trazer um vídeo no canal falando a respeito disso, que é algo diabólico, é um ser que não convém nem ser mencionado pelo povo cristão. Tá ok? Outra coisa é a troca de presentes, algo também diabólico. Se você for estudar profundamente, eu vou trazer isso também no canal. Não é, pode ser feito pelo povo cristão. É uma questão de lógica. Preste bem atenção. Digamos que dia 25 de dezembro é o seu aniversário. Tem uma pessoa na minha família que faz aniversário dia 25 de dezembro, dia 24 aliás. Digamos dia 25 de dezembro seja o seu aniversário. E você faz uma festa na tua casa e é o seu aniversário. Aí se reúne sua, na sua casa mais ou menos umas 50 pessoas. E eles começam a trocar presente entre si e não dá nada para você. Mas o aniversário não é seu? Você nunca parou para pensar nisso? Se nós comemoramos a data de, do nascimento de Cristo, então supostamente seria a, o seu aniversário. Então quem deveria ser presenteado? É Cristo. E não eu e você trocar presente. Não faz sentido. É uma questão de lógica. Não faz sentido. Por aí você vê que tem algo subliminar por trás disso, e eu vou trazer no canal o que, que isso quer dizer. A segunda coisa é a, a outra. Outra, outro, outro ponto é a árvore de Natal, né? que também está mencionado em Ezequiel. As pessoas em volta de um pinheiro, é, é, trocando presentes, é, oferecendo presentes uns aos outros e é, reverenciando a Tamuz, um ser diabólico, que eu vou trazer também no canal um vídeo falando a respeito disso. Então raciocina comigo, se é uma data onde tem vários pontos, trocas de presente, não faz sentido. A é, Árvore de Natal não faz sentido, Papai Noel não faz sentido, a data não faz sentido. Entendeu? A gente vê que tudo gira em torno do comércio. Deveria ser uma data, pelo contrário, não de você trocar presentes mas sim você abençoar uma pessoa que está em necessidade. Porque é isso que Cristo ensinou. E ele disse ainda mais, se você fazer, um a esses necess... fazer alguma coisa para esses necessitados, seja o que for, a mim você faz. Aleluia. Então esse deveria ser, se, se Cristo tivesse mandado comemorar essa data como o dia do seu aniversário, se isso fosse um mandamento da palavra de Deus, então você deveria fazer algo pelo seu próximo, pelo necessitado, que isso agradaria o mestre, porque foi ele mesmo que disse, se você fazer alguma coisa pelo necessitado, a ele você faz. Então com esse vídeo eu quero, te, quero lançar para você, em dúvida, esses pontos que não faz sentido com uma festa que deveria ser cristã e não é e não é e a gente vê cristãos fazendo essas práticas pagãs sem ter noção do que está fazendo não procura informação do que está fazendo não pensa pela lógica porque nesse vídeo aqui eu não estou trazendo aqui para você textos, textos bíblicos nem nada da história eu estou trazendo somente raciocínios lógicos faz sentido o papai noel com cristo Faz sentido uma árvore de Natal com o nascimento de Jesus? Faz sentido trocar presentes se o aniversariante é o Salvador? Faz sentido essa data, que se nós sabemos que não é a data que ele nasceu? Então você percebe que nada faz sentido. Então se nada faz sentido, não é uma festa cristã. Então isso que eu quero dizer com esse vídeo, não é uma festa cristã. Não é um mandamento bíblico fazer isto. E eu quero ver sua opinião nos, nos comentários a respeito deste assunto, porque eu vou trazer uma série de vídeos falando a respeito da árvore de Natal, de troca de presentes, do Papai Noel, suposto bom velhinho, da data. Eu vou trazer um vídeo específico para cada coisa, para a gente meditar em cada coisa e com textos bíblicos e textos históricos, para você entender, vou você abrir os seus olhos de que nós estamos vivendo um mundo que jaz no maligno e que é tirar o nosso foco daquilo que nós deveremos fazer realmente, que é honrar e glorificar o nosso Salvador, que é comais, que é bebais, que é fazer qualquer outra coisa fazer para a glória de Deus, para a glória do nosso Criador. E todas essas práticas que estão incluídas no pacote chamado Natal não glorificam a Deus não glorifica a Deus pelo menos raciocine o que, que eu disse as práticas que você faz no Natal glorifica a Deus, as pessoas se reúnem fazem churrasco muitas das vezes, fazem uma ceia se embebedam onde está a glória de Deus? onde está a glória do Criador? onde está a reverência àquele que morreu por você na cruz do Calvário? o que te salva meu querido? Não é o nascimento de Cristo. Você pode achar interessante, até estranho dizer isso, mas o que te salva não é o nascimento de Cristo, e sim a tua morte. Então anuncie a morte do Senhor até que venha. Tá ok? Que a graça e a paz do nosso Salvador esteja contigo. Eu sou o Evangelista João Olímpio e até os próximos vídeos. Te espero nos próximos vídeos que eu vou gravar a respeito de cada ponto dessa festa pagã chamada Natal, tá ok? Então até o próximo vídeo, que o Criador te abençoe e até mais, Fique com Deus!